Olá, eu sou a Estela, corretora da Défica das Imóveis. Hoje eu estou aqui no Jardim Gonzaga, distrito da Penha. Vou apresentar para vocês um lindo sobrado frontal, duas suítes, duas vagas de garagem, próximo às avenidas Amador Bueno, São Miguel e Imperador, a 15 minutinhos no Metropatriarca. Vem comigo! também rebaixado o lavabo acabamento em 3D cozinha também bem ampla com a rebaixada também lavanderia integrada com a área com a churrasqueira bem ampla também, para você fazer aquele chubácio para receber os seus amigos. Escada em mármore, com acabamento em de estilete. com um acabamento moderno. Tem um design também diferenciado. Agora eu vou apresentar para vocês a suíte master. Olha que linda. O um espaço é enorme. Já enorme, todos essa plateira, todo espelhado, com sapateira, com tudo que você precisa. Vou mostrar para vocês a suíte, com acabamento diferenciado, parede em 3D e o legal é esse nicho aqui que vai ter uma luminária. Agora vou mostrar para vocês a parte dessa sacada. A sacada é bem larga, bem ampla. O diferencial desses sobrados também, todos têm um ponto de ar-condicionado. Gostaram? Então, acesse o nosso link, entre em contato com a DF Casa Imóveis, que nós estamos aqui te esperando para dar mais informações. Vem com a gente! I'm